Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo vamos conversar sobre um exemplo de que quadrado. Esse exemplo diz o seguinte: No jogo Pedra, Papel, Tesoura, Pedro espera vencer, empatar e perder com igual frequência. Pedro joga papel, pedra e tesoura com frequência, mas ele suspeita que seus próprios jogos não estavam seguindo esse padrão. Então, ele pegou uma amostra aleatória de 24 jogos e registrou seus resultados. Aqui estão seus resultados. Então, dos 24 jogos, ele ganhou 4, perdeu 13 e empatou 7 vezes. Ele quer usar esses resultados para realizar um teste de ajuste do Q quadrado para determinar se a distribuição de seus resultados discorda de uma distribuição uniforme. Quais são os valores da estatística de teste? nesse caso, aqui, quadrado, E qual é o valor p para o teste de Pedro? Pause esse vídeo e veja se você consegue descobrir isso. Ok, então ele essencialmente está apenas fazendo um teste de hipóteses usando a estatística Q quadrado. Qual é a hipótese zero? Bem, a hipótese nula é aquela em que todos os resultados têm probabilidades iguais e a hipótese alternativa é aquele em que seus resultados não têm probabilidades iguais. Lembre-se de que assumimos que a hipótese zero é verdadeira. Supondo que a hipótese zero é verdadeira, se a probabilidade de obter um resultado pelo menos nesse extremo é baixa o suficiente, então, rejeitaríamos nossa hipótese zero. Outra maneira de pensar sobre isso é que, se o nosso valor P estiver abaixo do limite, rejeitaremos nossa hipótese zero. Bem, O que ele fez foi pegar uma amostra de 24 jogos, então n é igual a 24, e então, esses foram os dados que ele obteve. Agora, antes mesmo de calcularmos nossa estatística Q² e descobrir qual é a probabilidade de obter uma estatística Q² tão grande ou maior, vamos ter certeza de encontrar as condições para inferência para um teste de ajuste do Q². Bem, você já viu alguns deles, mas alguns deles são um pouquinho diferentes. Uma é a condição aleatória. Eu vou escrever aqui, a condição aleatória. Isso significa que há realmente uma amostra aleatória de jogos. Bem, ele nos disse isso aqui, ele pegou uma amostra aleatória de 24 jogos. Portanto, atendemos essa condição. A segunda condição, quando estamos falando sobre testes de hipótese quadrado, é que são as grandes contagens. E precisamos comentar um pouco sobre isso. O número esperado de cada categoria de resultados tem que ser pelo menos igual a 5. Agora, você pode dizer: Ei, espere, espere! O Pedro só conseguiu 4 vitórias em sua amostra de 24. Isso não viola a condição de grandes contagens? Lembre-se: qual é o número esperado de vitórias, derrotas e empates? Bem, se você estivesse assumindo a hipótese zero, onde os resultados têm probabilidades iguais. Então, o esperado seria, eu posso escrever isso bem aqui, seria 1 terço, 1 terço, 1 terço. Portanto, 1 terço de 24 é 8, então, temos 8, 8 e 8, isso é o que o Pedro esperava. Sendo assim, como todas as categorias são pelo menos iguais a 5, atendemos à condição de grandes contagens. Agora, a última condição, que é a condição de independência. Se não estamos com uma amostragem com reposição, pelo menos nós nos sentiríamos bem em relação à independência se pelo menos o tamanho da amostra é menor ou igual a 10% da população. E ele, definitivamente, pode jogar mais de 240 jogos em sua vida. Então, assumiremos que nós estamos atendendo essa condição aqui também. Com isso fora do caminho, nós podemos realmente calcular nossa estatística aqui quadrado e tentar fazer alguma inferência baseada nela. Vamos ver, nossa estatística aqui quadrado vai ser igual a... Para cada categoria, vai ser a diferença entre o esperado e o que ele encontrou naquela amostra, elevado ao quadrado, dividido pelo esperado. Portanto, a primeira categoria é vitórias. Então, isso vai ser 4 menos 8 ao quadrado sobre o esperado número de vitórias, que é 8. Mais, agora, as perdas. Então, é 13 menos 8, 13 é quanto ele conseguiu, ou seja, quanto ele perdeu nesse caso, menos 8, que era o esperado. Isso ao quadrado sobre o número esperado. Mais, agora temos 7 empates menos o número esperado, que é 8, isso elevado ao quadrado sobre 8. Vamos ver quanto é isso. 4 menos 8 é 4 negativo, aí elevando ao quadrado temos 16. 13 menos 8 é 5, elevando ao quadrado temos 25. 7 menos 8 é 1 negativo e elevando isso ao quadrado temos 1. Temos, agora, 16 dividido por 8, que vai ser 2, 25 dividido por 8, que é 3 em 1 um oitavo, e isso é 3,125. Agora, temos 1 um oitavo, que é 0,125. Somando tudo isso, temos 2 mais 3,125, que é 5,125, mais 0,125, aí teremos 5,25. Portanto, nossa estatística aqui, quadrado, é 5,25. Agora, para descobrir nosso valor p. Nosso valor p vai ser igual à probabilidade de obter uma estatística aqui, quadrado, maior ou igual a 5,25. E você pode usar uma tabela aqui, quadrado, aqui para encontrar esse resultado. E, não se esqueça, sempre temos que pensar sobre os nossos graus de liberdade. Temos uma, duas, três categorias. Portanto, nossos graus de liberdade é isso menos 1, um, ou seja, 3 menos 1 que é 2. Então, nosso grau de liberdade é igual a 2. Isso faz sentido, porque se você sabe um certo número de jogos, e se você sabe o um número de vitórias, e você sabe que há um certo número de perdas, você consegue encontrar o número de empates. Ou, se você conhece duas dessas categorias, você sempre pode descobrir a terceira. É por isso que a gente tem aqui 2 graus de liberdade. Vamos pegar, então, agora a nossa tabela aqui quadrado. Portanto, temos 2 graus de liberdade. Então, estaremos nessa linha. E onde está o 5,25? O 5,25 está bem aqui. Então, a nossa probabilidade está entre 0,10 e 0,05. Portanto, o nosso valor P vai ser maior que 0,05 e inferior a 0,10. Então, por exemplo, ele estabeleceu um nível de significância de 5% e o nosso valor P aqui é maior que 5%, que é o que acabamos de ver. Sendo assim, falharíamos em rejeitar a hipótese zero nessa situação. Mas o problema não está perguntando isso. Tudo o que ele está perguntando é qual é o nosso valor Q quadrado. E qual é o intervalo em que está o nosso valor p? Bem, vamos ver. 5,25 são esses dois valores. E vimos que temos um valor p entre 5 e 10%. Portanto, é a escolha A, bem aqui. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!